Eu sou a professora Ilka Serra, professora da Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente estou como coordenadora do Núcleo de Tecnologias para a Educação, também coordenadora da Universidade Aberta do Brasil e também represento a universidade junto à coordenação da Rede Atec Brasil.